Cadê, cadê? Ó, oh, ó, oh, o dog tá ligado onde é que tá os logs. Ó, oh, ó, oh, a gente queima ele com a luz, tá tranquilo, eles tem medo de luz. Pode ver, quando você liga a luz do seu quarto, não tem fantasma nenhum. Ó, oh, ó, oh, tem medo de luz. Eu okay, queimo você, sai, é né? rápido, hein, tio. Ó, o louco tá rodeando a minha cara. Aí, rapaziada, a câmera que? Esse é a bicha de Blair. É o quê? É a bruxa de Blair. O que que acontece? Caverninha acabou de receber esse game aí da empresa Naughty Grog é okay? E pensou, por que não fazer um gameplay? Vamos jogar isso Vamos lá Beleza, rapaziada, esse vídeo não vai ter muita edição Por motivos de não atrapalhar a série do Leon O que que acontece? Vão cair de ponta nesse game Tranquilão, dois garotinhos no bosque Ó, ó, ó Camiletona, picape, no tal. Liongate Games Beleza Temos aí Ó, oh. um cachorrinho profissional, parejador Talvez um detetive Vamos ver, tio oh, Ó, oh, ó, o cachorro já sentiu uma parada cabulosa aí. preta no mato ali, picudou mais ou menos 30 fantasmas Acabaria vezes sair nas florestas aí picudando os fantasmas logo, quer se pagar de sequestrador? Vou pisar em fantasma É bom você sair, óbvio, já tô no jogo Tô tranquilo, hein? calminho Ó o aí. vamos ver se o cachorro tá de boa Pressione <risos> pra atender o telefone Já peguei, ó, ó, ó O telefone, cadê você? hey Alice Jess, uh, hey É Jess, é Jess É bom ouvir hear você, eu não pensei que você ia to be honest. Guess we're both full of surprises. So what are you up to? Uh do you hear about the missing kid? I'm joining the search. Oh cara oh, procura wow. a criança. Okay. You you that that's a good idea? Uh, why wouldn't it be? You know why? Yeah you know what? Never mind. You're right. Maybe I shouldn't have called. No just wait wait, wait, no, I, I, I I'm glad you did. Listen then. Uh, Olha, I'll, I'll okay? right. a Jess estava preocupada com o cara, já ligou para ele, ó. Acho que ela tá preocupada com o cachorrinho, o cachorrinho profissional ali. tá ligado, hein? Ela já estava pressentindo que na floresta Benta poderia haver forças, também do mesmo sentido Bento. Com isso já em mente, ó, o garoto, o Peter Shannon. Fica ligado, ele tá com o corazinho, camiseta verde. Pre Prepare-se para se encontrar com esse Loki. Ó, oh, oh, já tomou um desvio. Rapaziada, estradinha de terra. Parece que tá, tá tranquilo, tá de dia, ele tá com um o Alguém está à espreita. Pode tem alguém espreitando é ele, hein? Já vi. Beleza. Ó. Oh. Para de essa, tio. Come on, Vamos See if we can find a way to contact Sheriff Lanning. Beleza. Vamos achar esse xerife. Qual é o nome do xerife oh, oh, so. hey, Lenny Crazy? Oh, the... Segue o dog, tio. O dog tem a presença. Ó, oh, oh, Dentro do porta-bala, tio, tem logo aqui dentro. Ó, oh, beleza. Tem a pedrinha. Let's find this kid. Ó, oh. Beleza, Andony, conseguiu parar de se cegar de medo toda vez que alguém fala de bruxa e decidiu aparecer? Dá uma olhada na mala, tem um rádio lá dentro para você. Também deixei uma foto da criança que estamos procurando. Chama o xerife Lenin no canal 2 quando estiver pronto para se juntar ao grupo. O que, que acontece? Vamos dar uma olhada nessa mala benta aí então. Ó, oh. ó, oh. cadê o, o rádio? rádio sai tá aqui, Anthony. canal 2. Yeah, I'll call landing once I'm in the forest. Beleza, vamos chegar na floresta a gente vai chamar esse Loki Tranquilo, a da hora hein? Curti. Vê se tem botão de correr, ó oh, já tá correr, inferno. Vai pra a floresta, George. Ah beleza, ó peraí, Para dessa. Ó, oh, Um trâfulis. O que é isso? É para é, é fazer um ritual que nós das cavernas antigamente, ó oh, oh, oh, itens coletados, apertou o botão. Beleza, oh, já apertamos o botão aqui. Estátua esculpida. Você já vai entender. O cabinho vai te mostrar como que faz. Ó, oh, cai pra selva. Tranquilo, pula o portão. Vapa. O portão lock. É, é cuidado. Rapaziada, o cachorro já tá vendo os 10 encostos por ali, hein? Vamos ficar esperto? Como é que é? quando rola o cavaco, ó, já quer dizer que não tá tão tenebroso assim. Fazer a floresta é gigante, hein? Ô, oh, louco, tio, tem um X ali, hein? Tá vendo a location ali X? O que tem que ter um chufro rapaziada? Esse símbolo aí é, é, é tenebroso. Ah, tranquilo, rapaziada. Tranquilão, ó. Blair Witch, Vap Reach. Beleza? O Doggy já vai de ponta, tu não quer saber, não. <coughs> oh. Oh. Vamos continuar, tio. Vamos, vamos, vamos de ponta não também. É não Vamos chamar o Locke ali. <risos> Como que faz pra flipar? Ó, oh. é o Canal 2, tio. É, o cabelo tá, tá lembrado. Elis é to base. Você copia? going the search party. Alice, if you think you got some obligation to be here, you don't. I mean, I know to help. That's all there is to it. With me. If he catches the scent, he'll lead us straight to the kid. Claro. you got a point there. You think you're up for it? Your uh, health issues they're, they're not gonna be a problem. O problema é saúde? Sir. Eu não vou escrever isso. Nesta vez. Bem, tudo bem. Só fique na direção. Pegue de ver que não perdemos algo. Roger, agora. Ô, Doguinho, espera aí, tio. Well, Ô, Doguinho! É hora de chegar a Vamos lá, vamos lá. É o Bullet, tio. O Bullet está ligado. Pressione C para chamar o Bullet, é o Bullet. Chega aí, tio. Olha, ele vem mesmo. O cachorrinho veio no amor, hein? Olha, um o Win e tudo mais. Esse é o Bullet, o seu companheiro. Preste atenção nos latidos e na linguagem corporal dele. Já curti, tio. Ele será o primeiro a te alertar do perigo. Como eu disse, os cachorros têm entre a terceira e a quarta dimensão um sentido apurado. É verdade. Para achar a legião de locks das outras dimensões. O que acontece? Vamos continuar aqui. Ó. Ele será o primeiro a te alertar do perigo, mas precisa de sua ajuda para lidar com ele. Lembre-se que a maneira com que você trata afeta o comportamento dele no jogo. Não saia de perto dele. Muito tempo sem companhia afeta o seu estado mental. <risos> mas tem mais, tem mais. Quando se perder no bullet, pressione-se para chamá-lo para voltar. Quando ele se aproximar, olhe para ele e segure-se para ativar/desativar a roda ah, ah, Tranquilão? Vamos lá. Ó, ó, ó. Procurar? Vamos mandar ele procurar, tio. What? Bullet. Search. Isso, bullet. Yeah. Search. On, buddy. Peraí, cadê o, cadê o? Vamos lá, vamos lá. Ó, oh, ó. Oh. Pera o doginho já acha as paradas, tio! Ó, oh, é desaparecido. Pera peraí. Cadê o lock, tio? Peraí, o doginho já sumiu, hein? Peraí, tem na... Oh, oh, uma carta. chamar o dog aqui. O cavernista perdeu hein? Cadê o dog, tio? de uh, so so Cadê o dog, Lott? Vocês sabem que mandei procurar. Não não de Sim. Não tem né? Vamos por aqui, Sim, vamos por aqui. ó era ah, um rapa. racoon. Fazer, é vai perder uma teia é cabulosa aqui. Tem é. é. é uma árvore e velha, é cabulosa. Ô, oh, doguinho, cadê você, tio? É, esses doguinho falando as paradas, nada a ver no rádio, hein? Parem de brincar no rádio! Check oh, bullet. Beleza, vou, vou mandar o doguinho... O que doguinho? Vai lá, dog, procura as paradas aí. E jogo, Rapaziada, a parada é floresta aberta. Onde é que tem que ir? Vai pra cá, tio, vai pra cá, ó, oh, ó. Oh, oh. Tem uma árvore marcada aqui já, hein. Indícios de treta. Continua, tamo do lado certo, tio. Tem que ser pra cá. Ó. Oh. Hey, uh, tá vendo Vamos espica-pau -pau -pau um aqui. Ó, oh, ó, oh, é pra cá, pra cá, tio. Ó, oh, aqueles gravetos ali entortados e mais essas faixinhas quebradas. é indícios, Ó, já, indício. já, oh, já passaram por aqui. Vamos lá. Ó, oh, bullet. Vamos aí, tio. Vapa. Beleza. Aqui. Vamos um cair pra direita? Ó, ó, ó. Tá cortada a parada ali. Beleza. Ó, oh, ó, oh, é por aqui, tio. Beleza, então é pra lá. Vamos pro outro lado. Ó. Oh. Uma árvore cabulosa aqui, hein? Enquanto tá de dia, tá de boa Rapaziada, quando escurecer, aí a gente se que der melhor Mas agora nós é macho, tio Forte, peito de aço Eu, você e o Bullet podem bicudar dar qualquer tipo de lock Beleza Pode tá rolando um sapão aqui O que? Pera aí, Qual é que tem lock aqui, hein? Ô, louco Bullet, e aí? O que você achou aí, tio? Ele tá com sede, ô ele tá de boa mesmo, hein? vamos atravessar, tem como atravessar? Ó, vamos seguir essas fitinhas dentro. Tem como cair pro meio do mato. Tranquilão, sobrou aqui, tio, ó. Peraí, vou ficar esperto, hein? Se rolar um espaço a mais aqui, não vai ficar nada engraçado, ó. Os caras já viram pra cá. O Bullet, tá de boa? Vamos mandar procurar de novo, tio. Vem, Bullet! Espera aí, can oh. find Ó, buddy. Deixa o doginho procurar as paradas, tio. Beleza. Rapaziada, é tá meio difícil essa floresta benta aqui, hein? Sai pra cá. Flipa pra cá. Lá zona amarela, os lock já foi. Mas a gente tá andando em círculo, tio? Oh, Ô, meu Deus do céu. Tranquilão. Ó, ó, tem uma rampinha aqui que a gente não vê aqui antes não, hein? Beleza, pra cá os lock já foi. O cara cansou. Ó, oh, ó, oh, pra esquerda aqui, tio, ó oh. Vamos cair pro meio da selva, tio De peito, mostrar que gente é os cara Que vai encontrar esse molequinho pilantra Ó oh. Ô oh, bosque Você não acaba mesmo, hein aí, vou ter que achar a casinha, tô ligado que tem uma casa benta nesse jogo A, a bicha de Blair sempre tem a casa benta Ô oh, dog aí, o dog achou alguma parada, hein Peraí, peraí aí, Tem uma paradinha aqui, hein Ó, oh, um ovo choquíferos. É o quê? É um item secreto ali dentro, você viu? Um, um, um... Olha aí. O é. dog, calma aí, tio. Eu tô, eu tô olhando as paradas. Cadê ele? Peraí, cadê o dog? Nem sei disso. É peraí, peraí. E aí, doguinho? Achou alguma parada? Rapaz, o, o dog vai nos levar lá, tio. Só o dog que sabe onde é que é. Ó. Vamos seguir ele pegar pegada aí, tio E dog Come on, look around, boy Puxa aí, tio Ó, ó, ó, cadê ele? Como é que tá? Ô, oh, dog Pera aí <risos> O dog já saiu correndo A gente já viu nesse buraco antes Ô, oh, lokem dog Já tinha vindo aqui, hein Vet. Vou ter que mandar o dog pegar. O jogo é pilantra mesmo, Eu sabia, tio? Tinha como pegar a parada ali? Ó. Oh. What you find? Let me see. Oh, Pegou o, o bonazinho, tio? O bonazinho. Yeah, good dog. Leave it, buddy. Now's not the time. Baltimore crows. Miss Peter's cap. Good boy. We need to hurry. Can you follow the scent? vamos mostrar pro doguinho here, agora. Sniff. Oh, oh. O doguinho Alice to base. I found Peter's cap. Oh. oh, oh. you did. Oh, well, great job, Alice. Just stay where you are. We'll join up with you and keep searching from there. Negative. Bull picked up a scent. I'm not risking him losing it. I'll keep you posted over out. Oh, oh, oh. O cara falou de peito, o cara falou, espera aí que a gente tá chegando falou, Não, não, o Bullet já achou o um cheiro bento Bullet, aqui estamos de ponta Rapaziada oh. oh. oh. é oh, já, já entrou uns 72 espinhos na perna do Loki oh. Tonturas oh, e tudo mais O oh, Bullet, cadê é você, hein? Pelo amor de Deus, filho Pô, o dog deixou nós no vento. Vamos chamar o dog. dog? <risos> <risos> <risos> rapaziada, o dog saiu fora, hein? Ele armou pra nós, tio. Você marca o, é o dog, o cara do mal, o jogo inteiro. Você fica aí barcando enquanto ele tá simplesmente zoando a sua vida. Tranquilo, rapaziada. Vamos continuar. <risos> <risos> e ver se a gente acha esse dog, pelo amor de Deus. Rapaziada, tá uns batimentos. cardíacos cabuloso tá ficando ele de é? noite. Oh, meu Deus, a noite já começa a ficar um pouco mais não, com o game. Não, não agora. Oh, oh, tem uns buracos aqui altamente sinistro. Come, get a grip, Alice. This far. Not giving up now. Pera, pera aí, tá rolando umas bala perdidas aqui. está escutando? Pera aí. Para parada é essa? Rapaziada, é um aí, como... down, Alice. Everything's fine. It's all in your head. O jogo tá rolando um tremelico cabuloso, fique calmo. Vale vai escurecer a tela assim? acho que ele levou umas flechadas, hein tio? Ó o oh, doguinho daí. Ô oh, dog! Como é que é o negócio? Pois é, achamos um bulletin. Bom sinal. Oh, well. Ah, yeah, me O que é isso, Você encontrou louco, dog, mostre. Mostre o caminho. Beleza, flipa para a direita. Ó, ó, ó, ó. mas é o Bullish é bom, hein? É. quando eu entro no meio desses Matagelsons aqui, fica meio zoado. Ó, oh, telefone. Telefonema. É Jess. hey hey uh, hey Jess. Alice? Está okay? so tudo é, uh, bem? É, uh, sob não parece tranquilo. Eu estou bem. Está... sob Não você... eu disse que estou bem. o cara foi louco, hein? Of claro que você está. Agora, Eu acho que eu vi algo. Eu tenho que ir. Eu vou te chamar depois. Jess. Oh, meu Deus, vai é ficando escuro, hein, tio? É bom, Altas hienas, pavões, ornitorontos e outros bichos vão aparecer, tio. Tá ficando de noite. Ó. Oh, as corujas já tá rurrulando. Beleza que é do dog, tio. Procure, tio. Conseguiu o bullet? Ó Aí chegamos a, um local, a algum local sinistro Ô meu Deus do céu, tá ficando sinistrão, hein, dog? Beleza! Ó, chama a cabaninha, hein? Oh, meu Deus! Acampamentinho! Flipa aqui dentro Talvez não seja algo que um 9-year-old possa setar. Rapaziada, é, tem mais nativos do local. A gente só vai ter que saber se é do bem ou do mal. Pera aí, o que que tá rolando aqui? Para nessa. Uma câmerinha! Sim, acho que ainda funciona. Rapaziada, a câmera benta, hein? Ó. Oh. A gente vai entrar dentro da câmera, já estou devendo. Moral da história, está ficando a noite, a Jazz ligou pra ele, chamou ele pra ir pra casa, vir tomar um chazinho Alice, que comigo. Should... Ó a Jazz não. aí, ó. Não, ó, eu ó bem, eu vou com isso. Eu só... preciso um pouco Alice, o que você precisa é ajuda. Eu poderia ter conseguido. Alice, eu não posso fazer isso mais. O que? O que é isso dessa vez? O eu não me sorrindo o suficiente? não disse Oh, Jesus, Jesus. Cristo, Alice, do you even hear yourself? Yeah, I can hear myself just fine. And I can see the way you look at me. Like I'm a fucking loser. You know, sick little Mickey? puppy for you to look after. Why, oh, Alice. Get oh, out você, Alice. Be a man for once. Oh yeah, there it is. There it is. <sighs> pois é, acho que a Jess estava. Oh, <risos> Rapaziada, é, o cara é doidão, tio. Ele bico do a jazz, a jazz é o fora. E ele não tá nem aí. Ponto forte: que ainda a gente tem o um bullet, que ainda nos atura. Mas acordamos tranquilamente. Ou oh, melhor, incoming jazz. O tamanho da TV ali, Todd Screams. O cara tá com uma arma na mão. te alguém. você. o Bullet já curtiu ele a primeira vez, mm -hmm. hein? Vamos ligar que rolou essa conexão. O eu... Eu passei? desmaiou? Oh, você desmaiou. O cara desmaia de e acorda à noite. Oh, oh, oh, yeah. Rapaziada, ah, agora a gente usa a lanterninha. Agora sim o jogo está começando. Fiquem calmos. Oh. Know, it's a one. Isso é um trebelí. Você vai ver quando a gente juntar it. os dois objetos. Fiquem calmos, a gente vai ter uso. Útil para essas coisas. Eles vamos pegar a câmera ah, também. There's a tape inside. Tem uma fita dentro, você viu? Mas what's on it? As fitas vermelhas permitem que você manipule a realidade. Preste atenção no ambiente e nos objetos ao seu redor no vídeo. Pera aí, manipular a realidade? Como que a gente faz isso, tio? Não sei. Avance, e rebobine e pare o vídeo nos momentos certos para mudar as condições e posições deles. Olha, não entendi muito, tipo, não. Como a gente vai manipular a realidade, tio? Pista. Rapaziada, tá rolando barulho de nave espacial, hein? Volta. Hehehe, <risos> boate. Que parada é essa? Não sei o que. É. Vou pegar a lanterna e trocar ideia com o dog que o dog deve saber. Peraí, dog. <risos> não, não, não no papai não, hein, tio Só tem eu e você aqui aí Beleza, vamos lá procurar procurar Procurei, dog eu Só tem você agora, tio oh, Quando acabar a bateria dessa lanterna Eu quero ver se você é o baixão mesmo né? oh, you got nothing. Oh, oh, oh. Nada, dog A gente vai ter que andar, tio oh, Tá ficando escuro Quer dizer, já tá tudo escuro Então a gente tem que ir de peito mesmo, tio ah. Ó, oh, ó oh. Acabou a trilha aqui, hein Beleza, aqui não é Vamos voltar lá Ó, ó, ó O Doggin já tá cheirando as paradas Cadê o Dog? Ó, oh, achou alguma coisa Cadê você, Dog? Ó, oh, o Doggy já se ligou na parada okay, O que, oh. these Ó E aí? O, o Dog tá sentindo um cheiro cabuloso, hein? Ó, oh, ó oh. Vamos mandar procurar vamos, mais, então O Dog, acha uma parada pra nós aí? Preguiça. Vamos, vamos Pra frente O jogo, o jogo não deixa ir pra frente não, hein? Tem na, na selva aqui. o dog tá aqui ainda. Fazer um carinho, vai, eu carinho. É, bem carinho, vem, vem. You know what? Really glad landing put us together. Agora o tô vai ficar mais feliz. Ó, para cima aqui, vamos ver. Vim, veio. Quer dizer que é por aqui, hein? Eu só não tô vendo nada. Tranquilão. Ó, já tá rolando de mais diferentes nessa área aqui. Peraí, então. Fala que você achou alguma coisa, pelo Mortal. Oh meu Deus, ó, oh, o Dog já achou uma coisa. Ó, oh. oh meu Deus, eu finalmente achei uma pista decente, hein? Freeze-dried ice cream, huh? Como é que é sorvete? Jessie used to love these. She was so bummed when I told her that I didn't actually eat them in space. Não, não, não. Oh, oh, Sorry, oh. buddy. You know chocolate is bad for you. E aí? Aqui. Ó, ó, ó. Tem como passar para cá? E aí, dog? Mas eu tenho como andar para cá? Outed we in the back here. Oh. Oh. Ó, oh, ó, oh, tem uma carta É tá diferente a parada, ó, oh, ó. 2176. Manual de campo. Field Manual. Oh, great. First it's witches and curses, and now what? Commando. Beleza, rapazes, eu tô com uma impressão que a gente não voltou. Prepara desse de assim mesmo. Continua pra cima a gente, a gente vai ficar perito nesse bosque aqui, hein Beleza Vamos descer agora Segue a trilha do amor Ó, ó, ó rolando umas paradas no chão aqui Tá. Oh, Caverna está esquecendo da câmera, hein? Tem a câmera para usar. I'm walking in circles. Mas ele está andando em círculo, hein? Assistir fitas. A pista. Quero <risos> saber o que, que, que o carinha está fazendo parada no chão. Será que ela perto da cabana que tem que fazer, que tem que mexer nessa câmera? Vai lá e vê. The hell? This This wasn't here a minute ago, right, buddy? Oh, o é isso... um garrinho? Pode... <risos> Pode ter aparecido o garrinho do nada aí, tio? O garrinho policial? Stay. Delicious. Só... acho que um aí pulciau cabuloso é o, o, o bullet vamos mostrar pro bullet é que é ó ó ó you know what to stubborn uma panelinha aqui também não ó ó leftovers inside. maybe a few days old Tranquilão? Vamos lá, dog. Calma, mostra. Peraí, o, o doguinho vai levar nós agora. Deixa eu... Peraí, a gente assistiu a fita sinistróide que tinha aquele carrinho. O estranho foi que o carrinho apareceu do nada no meio do caminho. Então, vamos ver se o dog fareja alguma coisa aqui. realmente a gente pode sair desse bosque bento. Ó, ó, ó. que Ó, achou uma parada aqui. Rapaziada, tá rolando um barulho. Que um barulhinho cabuloso! E aí, Doc? Tá com medo? O cabernet vai de peito. Ô, oh, pera aí, jogo! Para dessa, vasilha. Destruir? Que estranho, foi feito a mão. É Olga! Rapaziada, o, o Doc veio as paradas, tio. Tô calmo, tô tranquilo, tá de noite, a gente tá com a lanterninha. Tranquilão, tio. Ó, eu, você e o dog aqui, nada a temer. Vamos lá, dog. vamos de peito, tio. É da voadora, butinada. qualquer bruxa velha que aparecer aqui no caminho. Ó. Tem aquele caminho ali que dá pra passar por baixo, mas o doguinho já tá mandando a gente pra lá. Ó. Vai forte, dog. Vai forte. Beleza. Pois é, tá rolando uns pedregulhos aqui, calma. Ô dog, peraí, peraí. Onde, onde é que você tá? Cadê o dog? O dog, isso é meu. Come here, boy. Cadê ele? Ah, tem que descer aqui. Pera aí, calma aí. Ô oh, Dog, você não marca não que eu caio em cima do você. Peraí. aí. Beleza. Ó ó ó. Mais pistas. E aí, Acabou? Still on track, buddy. Ó, oh, rádio, rádio, ferito. I can't just ignore him. Vai lá, fala com ele, tio. Go go ahead. Go ahead. God damn it, Ellis. I've been trying to reach you for hours. First a kid, and now you. It's like the only thing I do is chase after whoever walks into this goddamn forest. Where the hell are you? Uh, we, we went down a ravine and headed north, up to an old campsite. Wait, what? We went through that area. We didn't find any campsite. Well, you didn't find Peter's cap either. Listen, we're still on the trail. We'll keep moving north. Paga tá de missão, hein? Stop playing a hero. Just sit your ass down so we find you. Vai dirigir até Headerway. I'll look for a landmark, something to point you in the right direction. Elias. I'll keep you posted. Over now. Paga, se Ellis é um cara teimoso, mas vamos lá, tio, vamos junto. Vamos investigar, já tá tudo ferrado mesmo. Eu quero saber se essa bateria acaba da lanterna aí, já era. Ah, e eu quero ver. Tranquilo, Você viu que já tinha umas bruxariazinha benta em forma de gravetos ali que os Locke fez a mão. Estamos tranquilo tio. O dog tá vivo ainda. Estamos vivos. Sapatene tá de boa, ó. Solado bonito ainda. Ô, dog, peraí, tio. Calma aí, escapadão. Ô, dog, peraí. Cadê você? Ô, dog. Não tem é, buddy. Cadê você? Tá lá, tá lá pra cima. Peraí, ele achou alguma parada, hein? E aí, dog? Ó, ó, ó. Tem alguma paradinha aqui. Peraí, peraí. Rapaziada. Tem aqueles gravetos... oh quebra esse graveto aqui, tio. Flipa! Ó, oh, meu Deus. Ó, oh, Arthur. Rapaziada, mais um lock foi pro saco, hein. Beleza. Rapaziada, mais um chifriço quebrado. É o quê? Vamos ficar calmo, que estamos quebrando todos os chifriços do caminho, tranquilo. Com o doguinho aqui já à espreita, ó, oh, ele tá, tá apavorado, tio. O doguinho achou alguma coisa. É árvore, é árvore que os caras estavam oh, falando. Ó, oh, eu sabia, tio. É a árvore. Então, peraí, peraí. Olha, é a árvore. Eu lembro que os caras falou que tava com medo dessa árvore aqui. Vamos de peito. Levanta fechada, hein? Ele Get fechada! Grip, <risos> Alice. base. <risos> oh, cara achou árvore na floresta, mano. Os caras zoando o Loki, velho. That's enough, Spencer. Yeah, that's enough. <risos> Rapaz, é, o cara achou a arma na floresta uh, foi zoado, velho. Peraí, Dog, peraí, hein? Vamos ficar esperto, hein? Ô, oh, Dog. Rapaz, ataca o Dog tá de boa. Ó, ó, peraí, acampamento novo? Ah, eu vou de peito aqui, tio. Ação, aqui tem ação. <laughs> Base to Ellis. Eu acho que nós encontramos a ravina que você estava falando. Algumas updates de seu lado? Base to Ellis, eu repito. Base to Ellis. Meu signal, Great. Ellis, se você que vamos o norte Oh, oh, oh. Rapaziada, achamos o local cabreiro. O dog não tá querendo entrar, não. Cadê o dog? Ele já saiu fora. O dog. Peraí, peraí. peraí. Vamos, vamos, vamos seguir o dog primeiramente. Ó, ó, ó. Ele tem pistas. Oh, Doggy, mostre as pistas. Rapaziada. Nossa, o um carro rolando tá? um carro aqui de peito uh, não era é o que eu esperava no meio da floresta, então novamente eu não esperava de o concreto reforçado Tranquilão! ó ó ó candy rapper nós. realmente, Come on, Bullet, você pode do que isso, vamos vamos Boy, go get it. Beleza Beleza, o Doguinho já subiu aqui Ô Doguinho, calma aí tio Nossa Pô, a gente vai cair de novo, capotar Ó, oh, acho alguma coisa Acho uma fita é, Olha, é muito... vou achar essa fita Trilha Ó, oh, ó, oh, ó, oh, as árvores é cabulosas lá, hein aí, that... Peter. I I didn't see that Peter. Ballsy move, kid. Como é que é negócio? Essa mãozinha kid. cabulosa, tio. Peraí, peraí, peraí Ó, oh, o Loki. A árvore caiu do nada. Ó, ó, ó. Jogou uma parede no chão. Beleza. Está então, perto daquela entrada. Peter didn't run away. He was kidnapped. I found a tape. It shows the man who did it. What? How did Wait, a tape? In the middle of the forest? Ellis, serious? Yeah, those tapes, that they make things appear, but there's no time-landing. We have to find the kid. He's in serious danger. Ellis, even even if that's true, I I can't let you go alone. We don't have much choice. Look. Não vou fazer nada estúpido. Eu só vou encontrar ele e esperar você se encontrar. Over and out. Não, Alice, wait! God damn it! Rapaziada, já não é uma escolha, A gente tá no meio da floresta à noite. Shot in those trenches I saw earlier. O Loki não sabe Come nem on, voltar boy. mais, tio. Vamos ver ele. Oh, ó, oh, ó. Oh. Doguinho, a gente vai ter que entrar naquele buraco dentro lá, hein. Vamos voltar pra aquela parte que a gente tava? Será que a gente consegue? Uhum. -huh. Ó, ó, ó, pera do dog. O dog some do nada. Pera pra cá. Bullet. Ó, oh, tá pra cá, tá pra cá. O você tem aí, pera? cadê? Tá aqui, tá aqui. E aí? Olha, achou uma parada aqui, hein? Outra foto? Outra foto? Thomas? Eu me pergunto quem são essas é, Chama o Thomas, hein? Arthur. Vários locks se ferraram, hein? Beleza. Esse é o local. Chegamos ao local da fita. O, o lequinho. Aqui, é oh, olha, o vídeo foi filmado aqui. Beleza. O baixinho cai pra dentro. A gente vai cair de ponta. Traitio. Chama o dog. Chama o dog. Rapaziada, é, o dog não vem, não, hein? Tranquilo? Um código? Rapaziada, ferrou. Vamos voltar ali e ver se o dog tem alguma informação pra nós? Vamos ligar a visão Nelson. Fita, foi gravado aqui, tio. A gente não tem código nenhum. Beleza, a escultura benta não tem nada Vamos ver essa fita aqui Ó, tem uma fotinha aqui Também não tem nada não. A pista A pista é a parada do carrinho Carteira de couro Essa é a minha carteira Sorvetão Tem um número aqui 2, não vai ser nem ferrando o número do sorvetão, né? Pelo amor de Deus. A foto da Olga. Ó, tem só as fotos dos locks. Pois é, será que é o tanto de letra do, de nome dos locks que vai ali na parada? Se for, muito difícil, hein? Beleza, primeiramente, vamos Fale ver up, wait. quantos códigos tem aqui. Ó, tem quatro. Mas não tem nem número a parada. Vamos ver quantas fotos a gente tem. Tem uma, duas, três, quatro, cinco. Já não bate com o cadeado. A última pista que a gente teve. Ó, oh, o dog não tá nem aí. Telefone, tipo. Olha o aí. Tá sem sinal, hein? Beleza, a última pista que a gente teve foi a fita benta. A pista trilha de migalhas. Dois mil anos depois. O quê? Rapaziada, a bolinha apareceu aqui... Nossa! Ixi! Rapaziada, tinha que ver a fita no local do acontecimento. Olha o que acontece, apareceu a bolinha. Ô, oh, jogo maldito! Pega essa bolinha benta aí, rápido! Eles vão mostrar o Bullet. Come here, boy! Come on, boy. Peter's in danger and we're the only ones who can help. Tranquilo? Beleza, vamos, vamos seguir o dog agora, que antes que o cabrinha queima, logo o videogame, a casa e o bairro. Ah. Vai lá dog, mostra pra nós, pelo amor de Deus. Isso. que de ponta. Ó, ó. que ponta já no local. E aí, dog? Peraí, tio! Como é que é? Beleza, vai lá, vai lá, pode mostrar. Continua, tio! Ó, ó! Você oh, está seguro que isso é o oh. melhor maneiro, mano? Rapaziada! Seria estranho, hein? Ó, ó, ó! O Ima voltou tudo! O, do, o dog da pilantra. Bullet! Oh dog! Pera, onde é que ele where tá? You, buddy? Tá pra cá, tá pra cá. Come on, boy, don't make me chase you! Mas é, cadê o dog bento? Bullet, where are you? Tá pra cá. Ó. Oh. oh, de novo? E aí, e aí, e aí? Fala pra nós. O que tá rolando aqui, tio? Ah, meu Deus. Deixa eu ver, então, tá rolando. Eita, nós! Oh, oh louco, jogo! Peraí, peraí! Tô calmo, tranquilo. Ali foi reflexo da árvore. Fiquem calmos, rapaziada. É, tá tudo tranquilo. Esses cavacos no fundo que dá tá medo. Beleza. Cadê o Dorti? Coloca em tio Ah, meu Deus, o que foi aquilo? Rapaziada, é, rolou um chuforinho, ali é tudo da imaginação Pode ficar tranquilo oh, cara. Oh, oh, oh. Preste atenção no comportamento do Bullet Os ressonados dele são um alerta dos perigos que te espreitam na escuridão Fique perto dele em combate, ele vai te ajudar a localizar inimigos Mas é vulnerável sozinho Tranquilo Vai lá, Ó, ó, oh, oh, achei uma parada aqui, ó oh. Outra fita benta Vamos lá, fitia, mostra pra nós Os perigos Peraí, a gente precisa de uma referência, hein Peraí, a gente vai achar nunca isso Ah, o dog tá mostrando, pelo né? é amor de Deus. Ô, oh, louco, jogo. Que isso? Rapaziada, ah, é tudo ilusão. Rolou um trovão ali. Ó. Oh. O cara tá muito tempo sem comer. Acontece as coisas. O problema é os tipo, cavacos. Peraí, aí, o que a gente faz? Tem como dar voadora? Oh, louco. E aí, jogo. Eu queimo você cadê que minha lanterna aqui? Ah, cara, não se você aguenta. E aí? O jogo. Para dessa. Tem bloco aqui. Vamos correr perto do dog, tio. O ah, dog tá ligado, tio. Ah, esses monstros são novos, tio. Ele só enche o saco. Caverninha tá tranquilo. Peraí, peraí. Tá rolando uma parada aqui? Para dessa, um abraço. Tempe? Máquina do tempo? Peraí, aí, então. calma. Que parada é essa, jogo? What is it, boy? Oh, oh uma trilha aqui O dogu This tree seems familiar somewhere. Pois é. Right. Assinar o vídeo. Beleza. Ah, já deu uma dica. Eu já não, já não queimo o jogo, pelo menos ele já falou que viu no vídeo. Beleza, vamos assistir a fita de novo aqui, que parece que as paradas só acontecem quando você assiste as fitas no local. Preciso ficar com a luz. Rapaziada, aí só deu uma dica ali, que a lanterna benta. Vê well. como que a gente vai, vai mover as paradas, jogo? Posso mover as the tape, Como é que é se eu rebobinar a fita? Você lembra que caiu uma fita, nos, no, no, que caiu uma árvore na segunda fita? Ó oh, Trilha dos Mahalan Blakers, tinha uma árvore que cai. Rapaziada, se a fita sair, se a árvore sair dali... Oh, peraí, peraí, você tá falando que eu voltei a fita e a árvore não tá mais ali? Beleza. Vamos continuar. Ha. Tranquilo. Oh, Mas que droga. Bem oh, god damn it. I'm so close. Oh, oh, oh, oh, oh. Xerifão, xerifão. Face to aqui. Você nos É realmente aqui. Sim. Por que não estou ok? Sim. não vai muito tempo. que temos Vamos voltar, Beleza, vamos voltar. será que se eu passar a fita para frente, a ponte não arruma não? Não, não, não, não. Será que a árvore vai estar ali agora? A árvore pilantra ela curte a fita Haha, <risos> Oh, videocassete mágico Tranquilão, vou voltar Cadê o dó? Beleza vou Voltar de ponta, de peito Vai Rapaziada, voltou, zerou. Deixa o moleque aí. O moleque tá de boa brincando com o carinha lá. Pra que a gente vai mexer com essas coisas? Já tem uns Loki começando a aparecer. A gente já mexeu com a bruxa, quebrando os gravetos bento dela. Não tem por que ficar mexendo com a Loki. Beleza? O uh, Jamesons tá de boa na floresta. Vamos sair fora, tomar nosso café em casa e ficar tranquilo. É o melhor a fazer. Tranquilo. Com esse mesmo sentimento, vamos derrapar Bento descendo aqui. Onde é que volta? Tá, o problema é saber onde é que nós estamos. Tio, da floresta aqui e indo pra frente. Uma hora tem que acabar a parada. Beleza, dog, calma, calma. Cadê você, tio? Cadê o dog? O dog. Segue o caverninho. O caverninho é pelo cheiro, ele vai. Ó, oh, oh, peraí, o dog é tá pra cá, hein? Ó oh. Onde é que você tá, tio? Ó, oh, tá aqui, tá aqui E aí? Achou mais coisa? Beleza, voltamos ao carro velho Podre Tranquilo Como faz pra voltar mais agora? Beleza, voltamos nessa parte Ah, gente tem que voltar na árvore lá Na árvore benta que ele falou, né? A árvore benta, se eu não me engano, tem que cruzar essa parte aqui e a gente já sai na árvore. O cara falou que era a árvore branca, de tipo, árvore lá era tipo roxa com uns detalhes negros e metálicos. É o okay. quê? Tranquilo, ali a gente não tem o código. A árvore tinha que estar tá aqui. Ó, a árvore está aqui. E aí, e aí, jogo. Ellis, base, uh, it. where, where are you? Still under the tree. But, but, so am I. What? Are we talking about the same tree? White, leafless, uh, black vines all over? Uh, that's the one. Look, this doesn't make sense. All of this. It's just ridiculous. God damn it, Ellis. It was a mistake letting you come here. Mom, it's alright. I get it. And I wanted to help, but th this is too much for you. You're not thinking straight. Come hey, é Don't talk to me like I'm crazy. What do you want me to say, Ellis? That it's all fine and dandy? because I sure as hell tried that, and it didn't work. Screw you, Emmett. I don't need your help. No, it's you who needs me. Now, I'm the only person in this goddamn forest who's even remotely close to claro. finding that kid. You know. Vai deu trete, deu treta. Emmett. E agora, tchau? You there? Ó, oh, peraí, peraí. Damn it. God damn it. Como é que é que é? Cadê o dog? Ai! Calma aí, eu tô tranquilo, calma, viu? E aí, o que, que tem aqui? Peraí, cuidado, cuidado. Cadê, cadê? Ó, ó, o dog tá ligado onde é que tá os logs. Ó, ó, a gente queima ele, cara, luz. Tá tranquilo, eles tem medo de luz. Pode ver, quando você liga a luz do seu quarto, não tem fantasma nenhum. Ó, oh, ó, oh, tem de luz. Eu queimo, você sai, é né? Rápido, hein, tio? Ó, oh, o negócio oh, louco, tá rodeando a minha cara. Jogo, oh, cadê você, dog? Primeiramente, o dog. Segue o dog, segue o dog. O dog tá ligado. Ó, ó, ó, o dog viu. Ah, oh, meu Deus, vem. Quer jantar, hein? O cara quer jantar. Olha aí o tamanho tá do Napoleão, tio. Eita, pera aí, jogo. Calma aí, calma. Faz cão roxo, hein? Oh, o dog Segue o Dog, esquece do jogo. Ó, ó, ó, ó. queima, Aí queima o furibis dele. Rapaziada, <risos> é, tá rolando uma, uma caixa de entrada agora. Beleza, Tranquil aí Dog. Já era, tio. Tá de boa. Fazer, é, imagina acaba a, a bateria da lanterna. Aí já era eu e você, hein, Bullet. Tranquilão. E aí, o que a gente tem que fazer agora? Pois ficamos sozinhos, abandonados no local. A porta Olá, aqui wait. continua fechada, a gente não tem o código vento. Acho que abriu ali, Zerotio. Abriu ali e já era. Beleza, pra esse lado aqui temos a imensidão. Com mais nada. Aí ferrou o jogo. Ó, oh, peraí, peraí. O dog tá ligado, hein? ó, ó, ó, ó, ó, o carro tá arrumado Oi. agora. O é? do é? Como é? Como é? Como é? Como é? A é? Como é? Como Tá Como é? Como Beleza, vamos pegar o rádio e sintonizar no Canal 3, tem como fazer isso? Canal 3 Ah, a luz? Aparece as luzes Olha as luzes? As luzes, Por que? Quem é isso? Olá? Por que não? Beleza, tio, vamos ligar E a chave? Será que tem que abrir a outra parte ali? Calma, Doc, calma, a gente tá desvendando uma parada cabulosa aqui o carro! Chave! Como a gente vai ligar você sem chave? Peraí o dog, o dog. O dog tá ligado. O que dog? Ele já tá com a o chave. Rapaziada, vamos flipar a chave aqui. Pap! O, o, o jogo, você não vai colocar a chave não? Tranquilo. Ó, ó, oh, oh, sentou no carrinho, liga o farol. Beleza, ó, oh, aqui mete a chavinha. Primeiramente, ele bota a chavinha no carro. Rapaz, eu tô falando que o dog é o cara do mal, tio. Oh, Ô, meu Deus do céu. Ó, oh, o último chefe vai ser o dog. Já Sem bateria. É o jogo. Olha, o jogo tá cada vez mais legal. Beleza. Tem que ligar a luz, mas não tem bateria. A gente abre o capô do carro e conserta a bateria. O que que acontece? O cachorrinho tinha a chave. O cachorro é do mal, tio. Eu tô falando. Ó. Oh. Desplugar o negócio Ó a faísca, ó a faísca, ó, ó. Não. Beleza Voltamos a parada de volta Não. Tranquilo, aí a gente entra no carro Ó Aí a gente mexe Como é que é o negócio que tem aqui? Tem um papel aqui, hein? Ó, ó, ó é, é o manual da bateria Beleza, tá rolando um rádio Vão, vão ligar a luz Qual que é a luz mesmo? Calma, Dô, calma O Acelera... que, que é isso? fusíveis? Ah, meu Deus, tem que virar mecânico para jogar o jogo O vão queimar esse jogo Eu vou queimar Outra pessoa desaparecida, tranquilo é 70 locks desaparecidos Pode ser Calma, Doc o que, que acontece? Vamos olhar o manual do carro. Tem que virar mecânico. Antes de jogar o jogo tem, tem... Ó, ó. Manual da caixa de fuzil. Beleza. A gente tem que colocar a luz. Vamos ler, vamos ler, vamos ler. Ó, descrição. Fusível 15, 10, 15, 10, 20. Bobinas, sensor, módulo de controle, farol dianteiro, lanterna da placa. Farol esquerdo. Farol frontal. Beleza. A gente tem que pegar um de... 2 de 20 Amperes. Farol. o 7. Peraí, o 7 e o 9. O 7 e o 9, a gente tem que meter um de 20 lá. V vamos tentar essa parada. Oh, meu Deus, o jogo é pilantra. Beleza, o 7. Vamos trocar. Remover o fuzil queimado. Beleza. O 7 e o 9. O 9 já tá aqui. A gente tem que achar outro de 20 Pronto, muda de 6 pro 7 Já era Ó Rapaziada, ah, beleza o governo é mecânico? P pode ficar tranquilo essa peça aqui que você queria Beleza, ligamos o farol E aí? How? How o quê? O ah. que, que foi? Ficou de dia! Ah! Já curti? Rapaziada, liga que o farol tudo tá bonito Ô, oh, meu, já ficou de dia Aí eu curto em jogo Pula, buddy Rapaziada, o cara tá doidão, tá tranquilo O jogo, e agora? Ficou de dias a gente tem que sair de rolê de novo? Rapaziada, será que a gente devia olhar o carro ali pra ver se não tem mais uns códigos não? Algumas coisinhas ali? Agora já não tem como voltar, hein? Acho que não tinha nada Tranquilo Ó, oh, oh, oh, oh. tá rolando Uma mensagem, vamos, ficar espertos nessa mensagem aqui. É telefone? Histórico, mensagens. Jess, me ligue quando puder, tchau. Vou ligar pra ela. Jess, isn't it a bit early for you? Uh, no. Why would it be? You don't want to talk? No, no, no. It's it's good to hear your voice. Listen... I'm sorry about before. Seems all I do is apologize. And then I say something stupid again. Yeah, and I keep coming back for more. guess I'm a glutton for punishment. It's like we're trapped in a never-ending cycle of bullshit. A perpetual bullshit machine? They should hook us up to the grid. We could probably power up a small city. Como é que? Hey, as long as we're getting paid. We were good for a while, weren't we? Yeah. I guess we were. So, what happened? I don't know. I life. Life happened. Yeah. Mine more than yours. Hey, don't beat yourself up. You got a job to do, remember? Vamos lá. Vamos lá. Eu te ligo mais tarde, it. pode ser, tio. Eu te later, ok? Rapaziada, chamo um riachinho, hein? O dog tá parceiro. Ô, oh, velho, ele tá com sede, o doginho. Vamos vamo lá no lugar, tio. Aí, como assim? Vem, dog. Vem comigo, tio. Você é louco? Isso! Isso. Ah, que ponta, tio. Deixa o dog. Mas, please. Espera de um golpe. Beleza. atravessamos um riachinho de merda. Tranquilamente, já desse lado, o cara não corre. Tá tranquilo que tá de dia. Agora ele tá macho, Tá de boa. A lanterninha nem precisa mais. Véio. É tranquilo. Ó. Oh. Um local da árvore sinistrinho, mas vamos continuar a trilha. O, o, o Loki já tá correndo mais. Esse é pra cá, é pra cá. É, a lanterna nem funciona mais, hein? A tá Loki é a lanterna. Ó, ó, ó, ó. Tá rolando paradinha aqui, hein? Two sets of footprints. Both heavy set. Footprints. Vamos continuar pegadas aqui. O que é isso uma paradinha, aí, hein. Ô, louco, uma right, pá. Good boy, good boy. Calma. I'll move aside. Começar oh, o moleque tá enterrado aí. Vamos parar com essa gracinha. Tem um, tem uma paradinha, hein. Oh, okay, Jesus Christ! Oh, o oh, um emblema? It. É o xerife? Pois é, dentes aparecendo, zóio bifurcados, bochecha explodidas Nada engraçado, eles vão, vão, vão revistar o log Ferimento no pescoço profundo, a cabeça está cruz e está quase decapitado Parece, parece, vamos, vamos analisar Vamos analisar o caso. Beleza, ó, ó. o rosto dele, cortes precisos, provavelmente após a morte. Tranquilão, dentinhos à Completely mostra. MO Rapaziada, é, aqui a gente estuda as paradas aqui, ó. Faça um curso, vai estudar! a autópsia do Loki. Ó, ó, oh, oh, distintivo. Oh, more than him. Beleza, com a perícia já feita, sabemos que o Loki... Não tinha lanterna, rapaziada. Vamos pro bosque, leva 30 bateria especial. Tipo, vai precisar da lanterna. Cara, é, é que é monstro difícil. não curte luz. Beleza. O dog. Peraí, tem, aí, tem mais conhecido. parada aqui, ó. O meu. Fotinha. A Aneta. Quem que é a Aneta? Não vou nem te comentar. Eita. Rapaziada, a Aneta é treta, hein. Peraí, ô, dog. Ô, dog, o que você tá fazendo aí, pelo amor de Deus? Ó, oh, o dog já tem coisa na boca. Outra! <risos> Rapaziada, tô falando que o dog é do mal. Esse dog é... Você tá pilantrando com caverninho, hein, dog? Homicídio do amigo. Como é que é? Beleza. Rapaziada, o Loki matou o amigo, e deixou a câmera filmando. Beleza, virou o Locke depois e ainda fura o dente dele, como ele mesmo tinha mencionado no momento da perícia que a gente tinha feito. A gente vai ter que achar esse Locke. Rapaziada, é um humano. É humano. What were you doing? Oh, xerife, espera xerife? This is no longer just a missing person case. Come on, Bullet. We gotta finish this. Beleza. O oh, Bullet, cadê você? Come tava brincando, me. tava brincando. Você é do bem, o Bullet. Beleza. Rapaziada, vamos seguir a trilha aqui? Ou será que a gente usa a câmera? Será que a gente vai ter que usar a câmera no Loki? Ó, oh, o Loki tá aqui. Ó, oh, oh, já tem mais coisa aqui, ó. Ó, ó, ó. É. É a chuva do vídeo. Eu vou te levar pra essa linha. Pegue a comida, Vamos rastrear o Loki, hein? Ninguém tem nada lá, hein? Huh? Pera, será que ele vai? Antes de mais nada, vamos ver o, o, o, o... Cadê o corpo Loki? Pera aí, a, o, o corpo Loki tava aqui, não tava, não? É, não faço a mínima ideia. Beleza, o dog vai mostrar pra nós. Bora! Sheriff Emmett Lanning. Oh... Guy smoker, huh? Well, if I don't get you, they sure will. Vamos lá, vamos lá. Vai lá, Bullet. Mostra pra nós, pelo amor de Deus. E aí, tio? Mano, tamo no riachinho. No riacho de buenas. O Bullet já vai de ponta na água. É nadador profissional. Beleza. Rapaziada, tá de dia tá tranquilo. Peraí, aí, uma cabana aqui, Bullet. Pera aí, tio. Olha aí, cartinha. Ô, oh, Bullet, você não tá fragando nada, hein? tá rolando aqui, ó, Violação do artigo 52 do Estatuto Geral da. Carolina do Norte, publicamente desrespeita e demonstra desprezos por símbolos nacionais pelo serviço militar e pelos soldados patrióticos, com quem teve a honra de servir. Rapaziada, não tem nada a ver. Tranquilão. tem nada de importante aqui. Ó, oh, ó. Oh. O que, rapaziada? Tem uma estátua sinfrônica, outra. Ó, oh, ó, oh, já vai atrás. Vai atrás do bullet. Beleza, o vale Michirocker. só, ó, espera. Pois é, agora sumiu, hein? Vamos ver, tio, será que o caminho de volta? Vamos lá, tio, tá tudo zoado mesmo, vamos de ponta mesmo. Vai, eu, você, ó, ó, achamos uma parada aqui, hein, o que é isso? Oh! Pera lá, o dog! Pera e aí? Corre, tio, corre. Corre, que é um Loki atrás. Olha, ele tá atirando. Ó, vou seguir tio. Vou seguir-zaga. Ó, árvore. Não conseguiu o bullet. O bullet está ligado. Ó. Oh. Ô, oh, louco. Fazer, tá caindo umas árvores aqui, tio. Ah, <risos> tô calmo. Ó, oh, e agora? Tem como pra cá? Ó, oh, peraí, achou uma luz aqui. Oh, cadê o Bullet? Ô, oh, dog. Cadê ele? Pois é. Será que o do lado certo? Beleza, sentam com o dog. Pois é, deu uma árvore. Tá tranquilo, Entra! De ponta. estamos dentro. Vem até mim. Pois é, acho que é a árvore que tava chamando nós, hein. Será que a gente fez Não, escolha certa? Acabou a lanterna. Pois é. <risos> a lanterna. <risos> tá estamos dentro da árvore. Eu, você e o Bullet. Tranquilão. O vem, boy? Ó. Rapaziada, a parada aqui tá tranquila. Tá quase caindo a árvore. Ô, ô, lanterna! Pelo amor de Deus, para com essa gracinha. E aí? Oh, meu Deus, o Fabian. Oh, meu Deus do céu. O Fabian já era. Eu tenho um Fabian. Tá rolando mais parada aqui, hein? Tá rolando. Deixa, deixa eu me localizar. Calma. Ô oh, velho. Para de cochicho, hein? Para de cochicho. Tô andando. Tô nem aí. Tipo, na frente um picudo. Como é que é o negócio? Pai, Deus, Deixa eu me localizar. Ô oh, jogo. Deixa eu me localizar. Beleza. Rapaziada, estamos dentro aqui do buraco. Vamos, vamos de ponta, corre. Peraí, cadê meu Thor? Rapaziada, eu não estou bolgando, mas cadê o Thor? Fuck. Beleza, taca a lanterna. Pulse? Cadê o pulse? Pulse. Pulse. Pulse. Oh! Where are you? Rapaziada, o dog sumiu. Ai, eu queimo o videogame. Não tem como jogar sem o bullet. Rapaziada, o bullet vai estar ali na frente. Eu tô tranquilo, eu tô calmo. Tá tudo calmo. Beleza, estamos com a nossa lanterna, ao menos. Ó, oh, outra fotinha. o oh, meu. Imagina que tá escrito bullet ali. Eu queimo o jogo agora. Eu tô falando sério. Para dessa, tia, não tem nada. Lucas! Ô oh, meu, até o Lucas. Ixi! Ô oh, Lucas, até você, hein? Tranquilo. Vamos descer, é o que sobrou. Pode dizer, a árvore é gigante. Tava uns gemidos aqui. Ó. Passa no cantinho. Galera, tá tranquilo. Esses negócios não me assustam. O caverninho é acostumado a lidar com zumbis mais peçonhentos do que esses homens. é ronco é, é, é, é um, é um do zumbi, trator, tipo, foi é, do mal. Lanterna não, lanterna não. Lanterna não. O jogo! lanterna. Oh! Vamos continuar. Tem como andar, seu log? Ah, tá mandando, tá mandando. Beleza. Fazer é, a lanterna voltou a funcionar. A parada tá desmoronando, cheio de fumaça. É bom a de gente sair desse local aqui. Ô, não tá me cheirando muito bem. Ô, peraí, Hunter. Você tá, tiazinha? A vozinha até que eu meio que curti a vozinha. Meio. Apresente-se. A gente pode trocar uma ideia tomando aquele cafezinho. De boa, apresente-se na calmaria. Não vem que você pegou de pular. Ô, peraí, espera, Mensagem agora. Rapaziada, é, é sempre bom você tirar o seu telefone do bolso? Ou tá sem sinal, hein? Como que você pegou a mensagem? Tem mensagem aqui, tá? Oh, oh, correio. Correio. Você tem uma nova mensagem de voz. Peraí, acho, que, acho que não tem como, é só quando pegar o, o sinal lá fora. Mensagem de voz. Recobrou é, o juízo? Peraí, tia, que parada é essa? Vamos, vamos trocar uma ideia aí, aparece? Peraí, a tiazinha. Não quer aparecer. Altas mandiocas aqui, Ela Faz plantação de mandioca. Tia. Cultiva. Dentro da árvore ela tem árvores. E os seus cultivos profissionais. É lógico, tio. Como você acha que ela vai viver dentro da árvore? ela Duas cabeças. O oh, louco chapéu da cabeça. Rapaziada. Indícios. Oh. Rapaziada, acho que ela curte. Ela, ela sabe o nosso nome, hein. Elis. Oh. Calma, tá tranquilo. off the record Alice what the hell oh, happened meu Deus. You responded yeah. to a robbery call when you got there you saw them leaving the store you took out your gun you told them to stop the kid reached for something was it a weapon no and then what well, you know what happened This is on you. Adam Shin Peter's brother I don't know what I was thinking I was the last person he'd want to see. Por all que eu I eu poderia ter him for vida. E I que something algo que eu tinha que fazer. Beleza, altos. A parada tá na guerra. O caverninha já tá meio que viajando na história tio. Oh, meu Deus, caverninha se desgastou nessa história. Eu, você e o Bullet. É o oh, ele voltou! Peraí, peraí, a gente não entrou na árvore, então? Era tudo sonho. Mas não escolheu. Como é estamos de volta, peraí, de volta na, na cabaninha e tudo mais? Tudo mais. Tudo mais. Tudo mais. Tudo mais. Tudo mais. Tudo mais. Tudo mais. Tudo mais. Tudo mais. Tudo mais. Qual é que é? Onde é que está o negócio, Dog? Está rolando uma feitiçaria aqui, hein? Ó, cartinha. Cartinha. Medo de esquecer as criaturas, por Todd Mackinnon. Theodore Mackinnon. Meu pai era lenhador. Quando eu era criança, ele me levava à serraria na floresta de Black Hills para contar histórias sobre os monstros e as bruxas que viviam lá. Retornei àquele lugar depois de quase 40 anos. Era exatamente como eu me lembrava, exceto por seu assombroso abandono. Não havia mais ninguém contando histórias sobre as temíveis criaturas. Não havia Vivalma. Rapaziada, Vivalma. <risos> para quem passar as lendas adiantes. A madeireira foi dissolvida e a velha cearia foi deixada pelos elementos, mas eu não podia permitir que ela fosse esquecida, não antes que me revelasse seus segredos, não antes que eu soubesse o que fez meu pai tirar a própria vida. Apósia, é, tá rolando altos relatos cabulosos e estranhos. Vê alguém aí. Pois é, tinha, tinha um feitiço aqui perto não, exemplo, um barulho de, de chimirim. Tinha um chimerim aqui perto. Vamos de peito na floresta aqui. Ó. É aqui, tio. É aqui, ó. O charuto aceso aqui, ó. Ó, já pega, tio. Oh, Só frango de macumba, a gente já tempera e come. Como que é? Por que é impossível? Beleza, vamos aí. E aí, dog? Tá meio escuro, será que já tem como ligar a lanterna? Ah, jogo Agora ficou top, tio Agora já dá pra enxergar mais ou menos Lanterninha de buenas Ó, agora nasce qualquer trilha, tio Ó, parejador profissional Do nosso lado Beleza Pra cá Beleza, tem uma descidinha aqui, hein Propícia pra escorregamentos Já desce Ó. Oh. Ô oh, meu Deus, tem mais paradinha aqui, hein, Dog. Oh meu Deus, um chanfrades. Rapaziada, <risos> já temos quatro dessas paradas. Calma, Dog, calma, calma, calma. Ô oh, meu, fita, outra fita não, jogo não curto. O enterro. É ele. Rapazes, o cara tá enterrando o é um enterro todo aí. Ele enterrou Vamos algo lá, por um perto. Peraí, tem uma pedra jogou uma pedra, o que? Ele jogou uma pedra Se a gente voltar a fita Como sempre acontece Voltou a fita, ó, oh, ó oh, oh. Voltou a fita, tá de boa Ele está, ó, oh, tá rolando do cabuloso, hein Cadê você, dog? Cavaco, tá rolando cavaco O oh, dog Ah, é isso aqui, tio, é isso aqui, ó Ó, oh, ó, oh, mata no peito, já, ó, oh, ó oh. Já era tio, é o tal do... Qual é o nome do maluco? Marius? É o Marius na oh, Ó, tem uma trilha aqui, o dog já fragou Rapaziada, altos lixos, cabuloso aqui, hein Ó, ó, tem uma parada aqui Oh, meu deus, a Mara Vamos vasculhar esse lixo aqui, ver se tem alguma coisa Rapaziada, o cara matou a família inteira, hein Ô oh, Bullet, Você viu ali tio? Não vi bicaram tudo vamos pedir pro pro doguinho vasculhar vai aqui será que ele acha algum... Excre... Here, que é? acha algum excremento de jocamboles Mano. não tem como não ah tem tem que procurar Procurei, tio, vê nesse lixo velho ó o, o que já tem, tem mais para antidepressivo, antidepressivo. E aí? O dog, né? Rapaziada, o dog tá mergulhando no lixo ali. Você é louco, tio? Vamos, vamos sair pra cá, vai. Volta pra estrada aqui. A trilha é longa. Agora eu não sei se tá amanhecendo, se tá anoitecendo, se ele tá dormindo, se ele tá dentro da árvore. Rapaziada, o jogo é bento mesmo. Vamos ficar calma, aí, hein? Ó, já passa por aqui. Olha, a floresta tá altamente real, tio. Agora eu não sei se eu tô jogando... Ou se o jogo tá me jogando é. não sei tio Vamos ficar tranquilo hein Continuar por aqui Ó Passa pela água Tá o caminho certo tio, ó Enquanto tiver música cabulosa Peraí, o dog achou uma parada aqui hein O doguinho Achou uma parada, o quê? Armadilha Cuidado tio, cuidado Peraí, certo que tem mais coisa aqui? Mais água Não vai fazer eu sujar meu sapato, velho? Era por lá, tio Era por lá Não tem o GPS do Leo não? só apertar o botãozinho e mostrar a flechinha? Aquilo lá era, era elegância, hein? Vou tentar ir por aqui, tio Vamos tentar ir por aqui Quem já foi por aqui? Ó, ó, ó Rolando barulhos aqui Beleza, passa por cima Ó, tem uma trilha diferente aqui, hein, pelo jeito Ó, aqui é subidinha, a gente, não foi Ó, bullet, aqui, é, aqui é, lo, é local, hein Ó, pelo jeito é por aqui Não, não, não, não Beleza, a gente voltou na cabana benta Então é alguma coisa dentro desse raio Beleza, a última coisa que a gente viu foi a pedra Aquela pedra que o Loki enterrou e jogou então a gente tem que achar aquele local. Rapaziada, é, espero que não, não, não escureça em tempo real, não, porque senão a caverna não vai curtir. Tá ficando cada vez mais escuro, hein? Vamos ficar esperto. Vamos ver se a gente acha o local do enterro do Loki lá. Beleza, a vela tem que ser o local. Será que é aqui o local, tio? Ó, oh, tem como subir. Oh, achamos finalmente aqui. Pedra benta aqui que o cara jogou. Acho que a gente tem que voltar a fita agora, então ver o que tem aqui embaixo. Vamos lá, tio. Tira do bolso. Beleza. Vamos assistir a fita e a gente volta. Ó. Oh. Olha a sombrinha da pedra ali, tio. Olha a sombrinha da pedra. É pouco zoeira. Pode beleza. Levantou a pedra. Manda o dog cheirar. Vamos lá, like Vamos lá, cava. O que é isso? Olha o dog, tá cavando o negócio aí mesmo, tio. Cava mais aí, tio. Já achou? Tappy East Creek. Timber oh, meu Deus, tudo isso pra isso? logo Como é que é? worth a shot. Maybe we'll finally get some answers. Oh, meu Deus do céu. Dá dar pro dog cheirar. Vai, manda. It's important. Traga bem. Beleza, rapaziada, vamos vamo... Pegar a lanterna. Calma, Dor. calma. Vamos de ponta com ele. Já vai. Ó. Derrapa junto com ele. Beleza, passa as velinhas. É pra esquerda, gente. Ó, já tá te vendo. ó, ele Peraí, Voltou? Onde é está hein, Dog? Pelo amor de Deus. Ih! Tranquilo. Sinistrão, tio, tá sinistrão essa Elijah parte de... Ó, ó, ó, na escuta five, is... What? Who is this? Ah. isso? Rapaz, é, a gente tem que voltar pro canal 2 Será que os caras conseguem? me? Nada Rapaz, é o canal 2, os caras virou... Virou afinado, hein Ó, oh, chama uma parada aqui Ó, oh, ó oh. Outro. E aí? Vamos lá, Doug, Vamos lá. Continua. Oh, o quê? Rapaziada, ele tá nas Arábia, tio. Ô, oh, meu Deus do céu. Ó, ó, ó. Aqui já é codificado o negócio. É em árabe, hein? Oh. Trocar de canal. Não, ah, isso é... Não, você não é real. Beleza, tranquilo. Rapaziada, o dog vai de pico, tio. Ele vai derrapando. Vamos junto. Oh, olha lá, tio. Ô, oh, me deu um sinal, um sinal. Vamos lá, doguinho. Alguma coisa, oh, me dá uma árvore velha cortada. É Perfeito. É? Tá macumbário. É um macumbário, tá tranquilo. O que? o quê? Fogo. Mas eu tô metendo fogo não somente na Amazônia, mas aqui. O okay. quê? Vaza. Vaza! Corre! Oh! Nossa, Evirix! Virix! Ah! Monarch, run the next Avoid all ele, ele, ele. Ele, tio. Ele. Ô, dog, cadê você? Cadê ele? Segue o caverninho, tio. Ó, oh, ó, oh, é pra cá. Tá rolando umas dinamite voando no céu? Tem que ser aqui no foguelson. seu... Oh, meu Deus! Calma, calma. Ó, oh, desvia, desvia do Loki. é uma roda cabulosa que vem flipando no olho. É mais ou menos isso aí. Beleza. Oh! Tá rolando umas guerras aqui no meio? Eu estou bem. Cadê é, é o dog? Cadê ele? Dog. Cadê você? Oh, peraí, achei uma parada aqui. Ó, oh, Tem um IDG, hein? Fala logo que ela lança granadas. Outra fita? É o Bart. Ah, tá é de boa, é o Bart. Ô, oh, louco, te cuidar com essas rodinhas aí, Ó, ó. Oh, oh, tá esperando. Ah, oh, meu Deus. Ah, aqui tem mais coisa, ó. Ó, ó. Eu não tô entendendo nada Acho que a gente tá lado certo agora, hein Chegamos em algum local Ô, oh, louco! Entra na casinha Entra na casinha Ô, oh, meu, a casa só tem uma porta Você é louco! É pra lá, é pra lá, hein Ó oh. Que é que o negócio? É aqui, é aqui que o sinal que tá atirando, tio. Vamos lá, vamos lá ver. Sai! Oh! oh! Oh, meu Deus, esse negócio é chato mesmo, em jogo? Ele tá colado em mim! Olha, onde é que eu tô? Toda na proteção, tô no pique. Aqui é pique, certeza, tio. ó. Que trincheira. Olha que bagulho, Loki, oh, meu Deus. Oh, eu fiz aqui Eu ele aquele quer ver? Ó, oh, ó, oh. ele tá vindo! Peraí, peraí, peraí. Cheio de arame parpelsos aqui. O que tem aqui dentro? Aqui é o local mágico, hein? Ó, ó, ó, ó. Fogo cruzado, vamos passar, tá tranquilo. É, onde é que eu tô? Estamos dentro, estamos dentro. Vamos continuar, gente. Tranquilo. Continua. Oh, meu, virou Calf Douris. Virou Calf Douris! É o quê? Ei! Calm down. Just calm down. No! You're No! Oh! Eles... Eles. Os caras estão me chamando! Tem lock no chão aqui. Ó, ó, ó, ó. Beleza. Mais locks no chão. Ô jogo! E aí? A gente estava na guerra, a gente foi pro bosque, ele ficou de noite, a gente entrou na árvore, ficou de dia, aí depois a gente caiu dentro da guerra. Isso não vai ser diferente se você... tudo isso nunca never. eu nunca vai... Peraí, peraí, segurar para deixar o Bullitt partir? Como você deixar o Bullitt partir? O Bullet vai ficar aqui, tio. Vai ficar aqui. Então, eu tenho que deixar Como assim? Partir pra onde? Oh, pra onde você vai, Bullshit? Uh, I'm okay. Yeah. I'm okay. A bullshit tá aqui ainda. Ó. Oh, tá junto, tá junto. Vamos fazer um carinho nele, tio Antes que o Bullet fique de cara Rapaziada, essa foi mais ou menos a gameplay Espero que vocês tenham curtido esse game Eu, você e o Bullet na história Compartilhe o vídeo Deixe o seu like Se você quiser ver mais desse jogo Loki Escreve ali embaixo nos comentários Mas é isso aí, tio Deu pra ver como que é o jogo O caverninho não tá aguentando mais não, tio oh, meu Deus do céu Altas horas nessa floresta aqui O caverninho já tá com enxaquelsons. Mas é isso, te vejo na próxima <risos>